erro da via varejo faz ações subirem mensagens postadas no twitter mostra crescimento vertiginoso nas vendas da empresa mais de 400% de crescimento em informática mais de 300% em televisores games câmeras com itens como controles drones e câmeras semiprofissionais profissionais tiveram um aumento de mais de 2.500 em comparação do mesmo período de 2019 entre maio e junho, com isso os papéis da Via Varejo bateram o topo histórico em R$ 21,17, essas mensagens não foram auditadas pela CVM, o órgão responsável por fiscalizar o mercado e os interesses dos investidores, com isso ela vai abrir um processo administrativo para investigar a divulgação por parte da empresa. A Via Varejo tem uma receita de 25 bilhões. É uma boa receita. Mas o EBITDA você já vê que não é tão bom. E ela não dá lucro há 3 anos, com fluxo de caixa que não passa segurança. E não paga dividendos. Mas mesmo assim é aquele dia da galera, tendo a cotação subindo muito, pois o pessoal acha que vai ser a nova Magazine Luiza. E aí, você investiria em via varejo? Deixe sua opinião aqui embaixo. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe.